A Jillian vai achando que o teto aqui da garota está a ficar cada vez mais baixo. Malta, vamos ter que nos baixar senão vamos bater com pela cabeça aqui nos pedraudos. O Ogre tem de ir para dentro da água, então. O Ogre... gajo vai para dentro da água e o gajo empurra os barcos. <risos> <risos> o Emma tipo, vem fazer-se de assim a desverso, mas bate-me outro assunto e tal lá, e o gajo se me manda a todas as nejas. Puta! E, e entretanto, enquanto isto está a acontecer, vocês veem diferente. Um barco parecido com o vosso, Bé, parecido com o construção, bem semelhante mesmo. Yeah. Com quatro homens peixes lá em cima. E os gays, tipo assim que veem, eles começam tipo, a meter-se assim em posição que as redes, e estão assim meio na expectativa. Podemos guinar cada barco assim aqui para longe deles, de forma a que eles não conseguem atacar nenhum do barco. Mas também Mas... posso utilizar o... aquele material novo e perceber. Então, pronto, se assim que eu tiver a confirmação da carne que os gajos nos estão a tentar matar, eu vou eu do já, puto. Quando começa a tentar leiam do os gajos, povos lá. E, em todas de as escritas, estas? Hum, será que eu vou para a prová para o Lubaduco? Estes gajos na fase de que já não é uma cena, né, Será que o Plupulplim precisava da de ajuda deles? Esqueçam, que ele entrou lá um monstro, está a destruir tudo, não vão para lá. Pum, oh, monstros. É, ou pois, como é que se chama o... Vou não sei quem... É Pimpim? Hum, sim. Então vocês conhecem esse... E então... e ficaram um monstro, <risos> Olha, está tudo, tá tudo a se destruir... É, que Como assim? Se eles acreditarem a na gente, acreditam. Se não acreditarem... pá, o, o Brian não está com vontade de discutir. Eles say, ah, obrigado por a ver. Nós vamos com cuidado, temos que tentar salvar as nossas famílias. Espero que ainda vamos a tempo. Boa viagem! Boa sorte! Obrigado! que tipo, entretanto passam, bem que os gajos começam a arrumar bem mais rápido. Uh, depois disto, vocês conseguem fazer mais quatro 4 dias de viagem em não vão encontrando nada de especial. E vocês, alguns durante a tarde, uh, vão avançar com o barco e, de repente, o barco da frente para. O barco de trás tipo, bate no barco da frente e ficam os dois. Encalhados. Como é que este barco está? Está em boas condições, dava para a gente recuperar este barco e conduzi-lo. Eu faço um ending. <risos> tipo, temos aqui um barco a de lado. Agora estou aqui mais. Eu estou a pensar assim. Hum, sounds like a trap. Estava de ouvir se o vejo ou se o oiço. Há algum polvo, algum kraken das profundezas, alguma merda qualquer, aqui, lentamente a tentar apanhar a gente de estranho. se aqui qualquer coisa aqui neste sítio um bicho eu digo, eu digo que lhes conheço um peixe ali, malta. Tipo, está ali uma merda qualquer. Que Ah, eu estou a ouvir muitos um peixes, malta. Duncan, despacha. te Podemos ir ajudá-lo, não é? Né? Okay. Ou então podemos só sair do barco. O barco fica leve e depois é mais fácil... Ou melhor, saem vocês todos, eu como sou leve, posso ficar no barco. <risos> é. <risos> Procure um remo ou assim para enfiar, sei lá. Eles facilmente desencalham um dos nossos pontos vocês começam a ver umas criaturas a aproximar-se. Será que se a gente se meter dentro do barco elas nos conseguem atacar para fora d'água Elas acertam-se aqui do Troll e tentam nos atacar. Então, Foi 10 de dano? Sim. Aí. Vocês começam a ouvir mais de criaturas a aproximar-se. Mais? Ainda longe? Sim. Ok, eu acho que a gente se calhar tem só desencalhar os barcos e sair daqui. Hum, hum, já, já vai ver. Ver. está aqui vendo Ok, então é assim, eu não tenho muita forma de contribuir para dizer que calhar os barcos Portanto, o que eu vou fazer, vou fazer um Dust Devil Vou metê-lo aqui Então, o Emmet vai encalhar tipo, o depois. E o gajo manda tipo uma becairada no barco E o barco tipo, <risos> toma O Emmet para a frente, tipo, manda aqui uma passa nestas mantas Que os bichos podem eu, eu sei que ele fez grande crítico, mas se ele pudesse não mandar o barco dele para cima do Awe é que eu estou a fazer que vai ficar um monte de dano man era mal pensado. É se sobe para cima do barco, então, não é verdade se ataques de oportunidade. Ok, a gente é. falta apanhar o Duncan e o Sun. Bora lá. Tu falhas os ataques todos. Tu eu falhas. falhas. Eu cara, deixa lá, já me aconteceu. Duncan, sobe! Né? que Ele é meio atrasado, não se lembra de subir. Estou tipo, aqui a tentar ajudar, se for preciso. Né? E, e dou um ataque aqui a este mexido. Ou seja, a Eldeth não tem forma de contribuir em combate. Vai estender a corda à, ao Sun, então nesse caso a Eldeth pode puxar o, o Lion. E pronto, e elas continuam aqui, como já não há ninguém na água, elas continuam aqui à volta, à volta, à volta, tentam atacar os barcos Mas não é muito fácil, elas conseguirem dar dano suficiente para, para os barcos E vocês, a pais minhas Santas conseguem, como já tem os barcos desencalhados E as criaturas estão aqui a tentar comer, é, que era só esse o objetivo delas, comer Pois, pois, mas, mas isto é muito bicho. O Brian vai fazendo o can trip, estás a ver a ver se consegue pelo menos matar aquelas duas que já foram feridas. E algumas delas começam a fugir quando bem que não há comida, não com riscos necessários. Motinha, vocês conseguiram safar-se deste borbicaxo? Ok, Dimogorgon afundou, fixe, Earl Save, fortunately. Regarding Divination Spells, the Lord Magic is preventing all the Divination Spells to be cast unless you can keep a very high. É hey, man, ok. E alguns, de 20 dia de viagem, começam a sentir tipo calor e de repente só quando tem Dark Vision começa a ver tipo, como se fosse tudo iluminado como uma luz avermelhada no pé forte. Começaram a ouvir tipo barulho de forjas a bater martelos e tudo mais, ping, ping, ping. Parece literalmente uma cidade dos anões, como vocês já viram à, à superfície. Uma cidade assim, vermelha. Parece que há forjas em todo lado. Ai, é um color... brutal. Malta, bem-vindos à minha casa. Bem-vindos a Grandmaster.